Meu nome é Cris, Cristiane, eu trabalho aqui no Ministério das Comunicações há 20 anos mais ou menos. Trabalho na Divisão de Benefícios, na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério. Foi meu primeiro emprego, para dizer a verdade. Eu entrei novinha e tal. O meu primeiro emprego e, e tem um crescimento e, e para mim de um modo especial trabalhar na área de gestão de pessoas me enriqueceu muito, nos eventos, nos eventos da associação. É, sempre me é dado esse espaço De, de, de cantar e de mostrar isso para as pessoas É muito legal E também o apoio dos colegas, claro Que conta muito de mim Não seria possível a vida desse ministério Sem cada um de nós Eu penso que o servidor é que é que faz toda a diferença Então, parabéns para a gente Parabéns para Ministério das Comunicações Muito mais conquistas para todos nós Juro bem, eu não sabia Juro meu bem, eu não sabia Sabia